Eu acredito na natação, eu acredito no esporte, eu acredito ah, na força transformadora do esporte Então você parar de fazer isso profissionalmente, é, né, a gente vai ficar com aquela dorzinha no coração mas ao mesmo tempo, eu sei que eu tô, vou viver uma outra fase e contribuindo de outra parte, que acho que de outro jeito, porque a gente nunca vai deixar de contribuir com o esporte. Eu falo assim, a gente não vai estar tá lá na piscina nadando, né, tendo a nossa performance, mas a gente vai estar tá do lado de fora ajudando as pessoas, os atletas que estão agora nesse caminho, também a realizarem os seus sonhos. Eu fico sonhando assim, ah, quando eu crescer eu vou ser a segunda Fabiola Molina. Tem que treinar bastante. Quando você vê um ídolo e você fala, ah, um dia eu quero chegar lá, você já começa a se imaginar, né? Um dia eu posso chegar lá. Eu acho que é um nascer de um sonho. Né? Eu quero ser uma nadadora profissional mesmo, mas não por causa do dinheiro, por causa que eu gosto. Como a gente conheceu muitos atletas no mundo e a gente hoje está começando a entrar por esse outro lado, de estar tá um pouquinho mais fora da piscina, é, e estamos vendo quem está dentro da piscina. Uhum. A gente quer ajudar, a gente não quer perder esse, esse elo. E a gente sabe que o que a gente viveu dentro do esporte, a gente pode passar para as outras pessoas. Então conseguir organizar isso para que não só a gente possa contribuir, mas que as outras pessoas também possam contribuir. Eu tenho que ter bastante estudo, é, muito, muito foco. Essas coisas de profissional mesmo. Muita disciplina e nunca cansar, porque você vai conseguir um dia chegar lá. Você vai conseguir ser uma nadadora que você quiser ser saber que existem milhares de possibilidades pela frente. Então, esse projeto a gente está é, começando a, a desenvolver e a gente precisa de apoio, precisa de patrocínio, precisa de realmente assim parceiros que estejam acreditando no projeto também para estar tá levando essas crianças, para estar tá junto acreditando no projeto e é fundamental sem parceiro a gente não consegue nada e dar esse testemunho realmente de que esse caminho vale a pena, que é um caminho maravilhoso e que quem seguir ele vai pode ser às vezes não um grande é, atleta, um grande campeão, mas vai ser uma grande pessoa. Imagina chegar no, no, onde a Fabila Molina está por causa que ela é um exemplo para a nossa cidade e eu quero ser um exemplo também